Faça sua inscrição agora e ative o sininho de notificações para receber em primeira mão as nossas novidades. Agora que você já sabe como fazer parte da nossa comunidade, vamos ao conteúdo. Campo de experiência visam promover, por meio da prática pedagógica intencional, experiências que ampliem as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. No caso do campo de experiência, o eu, o outro e nós, o foco está em experiências que permitam a criança se reconhecer como um corpo em que habitam sentimentos, necessidades e relacionamentos e que outras pessoas vivem com essas mesmas características. Além de saber e reconhecer modos de vida, relações sociais e culturais de sua comunidade e de outras comunidades, por exemplo. Antes de continuarmos, a gente precisa lembrar que a BNCC é um documento norteador e que cada sistema e rede de ensino tem autonomia para elaborar seus currículos de acordo com as características e necessidades sociais, culturais e regionais. Agora vamos falar um pouquinho sobre os pontos gerais do campo de experiência. O eu, o outro e o nós. Vamos ver os objetivos gerais de cada faixa etária e o que fazer em relação à avaliação, ok? Para os bebês, o primeiro objetivo é perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. O segundo é perceber as possibilidades e os limites do seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa. O terceiro, interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos. O quarto, é comunicar necessidades, desejos e emoções utilizando gestos, balbúcios, palavras. Quinto, é reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. O sexto é interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social. Depois disso, a gente também vai ter os objetivos de crianças bem pequenas, que é demonstrar atitude de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos, demonstrar a imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Terceiro, compartilhar os objetivos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e com adultos. Quarto, Comunicar-se com colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. O quinto, perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. Sexto, respeitar regras básicas do convívio social nas interações e brincadeiras. E o sétimo, resolver conflitos nas interações e brincadeiras com a orientação de um adulto. E agora a gente vai falar de crianças pequenas, de 4 até 5 anos e 11 meses. E aí o primeiro objetivo é demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Segundo, agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. Terceiro, ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. Quarto objetivo: comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. Quinto objetivo: demonstrar a valorização das características do seu corpo e respeitar as características dos outros, crianças e adultos com os quais convive. O sexto, manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. O sétimo. Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações. E aqui a gente vai pensar na avaliação, principalmente, em como as crianças vão expressar tudo isso. Combinado? E se você quiser saber mais sobre a BNCC, sobre avaliação, desenvolvimento e práticas pedagógicas na educação infantil, escreve aqui embaixo um comentário ou faça uma pergunta. Se você ainda não conhece os nossos cursos,